Olá, amigos, seguidores, vocês que estão me vendo pela primeira vez aqui pelo YouTube, sejam bem-vindos! E hoje o nosso tema é bem interessante. Sabe aquelas coisas que você fala uma coisa e a pessoa entende outra? Aí você fala outra, a pessoa entende outra? Porque precisa ter sempre uma vítima, né? A vítima auditiva. A pessoa entende as coisas como ela quer. Então, o nosso tema hoje é o seguinte. A distorção da palavra. A distorção dos que ouvem como querem. Como eles distorcem. Esse é o nosso tema. Vai servir para você? Ah, vai, né? Tenho certeza. Já serviu para mim? Vai servir para todo mundo? Nossa... Como a nossa mente é, né? como a nossa cabeça é. É impressionante. E como nós fantasiamos a coisa lá dentro de nós. É, você está vendo uma coisa. Não precisa só ser né? a, a palavra, o som. A distorção também, até no visual ou na própria sensibilidade. A pessoa está demonstrando uma coisa, você vê o que você quer. Você finge que confunde, porque você precisa da afirmativa do outro naquilo que você quer que aconteça. Ah, Para nós que somos terapeutas, é muito comum haver distorção. Não a distorção do que nós falamos. De quem nós atendemos e como as pessoas falam uma coisa aqui. Quando você tenta quebrar o que a pessoa falou, ela fala de outro jeito ali. E quando você diz: Ah, mas você acabou de falar daquele jeito, agora você já mudou porque eu fiz um comentário com você. A pessoa fala: Não, mas sabe? Ah, eu me perdi. Porque é bem desse jeito aí. Ah, quando você conversa com alguém, o que, que acontece? Você precisa ver primeiro o estado emocional daquela pessoa. Depois você precisa ver qual é o grau de afinidade, qual é o grau de ligação, qual é a, a insatisfação ou a satisfação pessoal daquela pessoa com você e como você está dentro de você. Você está guerreando? Está com conflitos? Ou você está tranquilo? Se estiver com conflitos, guerreando, é melhor deixar como está. Gente, não briguem com as palavras, não briguem com o que você está falando com as pessoas que estão em conflito com elas mesmas. Por quê? Porque sempre vai ter uma nuance ou vai ter uma, uh, um impacto negativo diante do que você diz. E o pior disso tudo é que quem recebe, às vezes, um impacto negativo... Vai começar a colocar um negativo em tudo. Né? Você fala que bonita, a pessoa fala assim: nossa, tá tirando mais da minha cara. Você fala que feia, a pessoa fala: ai, tá louco, fica me chamando de feia. Né? Você fala, qualquer coisa que você falar, vai haver um, um motivo para que a outra pessoa né, seja. Uh, seja colocada como uma pessoa incompreensível, por melhor ou pior que seja. Né? Então, precisa tomar muito cuidado quando você coloca uma coisa, uma vírgula, uma sentença mal colocada, uma, uh, alguma coisa que você combinou e, de repente, aquela combinação é distorcida. Por que que acontece isso é, e no fim tudo passa a ser em vão? Quer dizer, todo aquele trabalho, todo aquele conteúdo, todo aquele contexto, toda aquela situação, a convivência, o compartilhar passa a ser algo dividido. Isso acontece muito entre casais, né? quando vão discutir a relação. Então, vocês vejam bem, é, para que se Discuta uma relação para que se converse, se coloquem os pingos nos is. Primeiro, para que não haja distorção no entendimento das palavras, no entendimento do posicionamento em tudo aquilo que vai ser colocado, precisa haver fidelidade. Precisa haver confiança de ambas as partes. Precisa haver a realidade e precisa haver uma coisa chamada verdade. Nem sempre a realidade de um é a verdade do outro. E nem sempre a realidade do outro é a verdade de um. Muitas vezes, dentro da sua verdade, que é a sua realidade, não é a realidade que o outro vive. Então, quando você se põe, por exemplo, né, falando de você para outra pessoa ou você percebe uma manipulação, precisa tomar muito cuidado para que não haja um desentendimento em algo que poderia ter um entendimento favorável, em algo que é legal, em algo que está indo bem entre as pessoas. Muitas vezes, os desentendimentos acontecem devido ao ego. Né? Aquele tal negócio... Uh, começa a criar rixas, as rixas levam a distorção, as distorção te levam a alguma situação que você já tinha no seu subconsciente pré-concebido. Você tinha medo daquilo, aí você volta para aquela pessoa que falou alguma coisa, de uma maneira, aquela, a, a, aquela sua imagem pré-concebida, ela traz outra, ela traz outra dimensão, ela traz outra palavra, ela traz tudo distorcido, né? Porque você não consegue ver a coisa como é. Eu até dou um exemplo que eu digo assim, uh, você está assistindo um filme, o filme está normal, de repente o teu foco visual muda, não é o filme que mudou, foi a maneira como você está. Você tirou o óculos, até? Né? Ou dá, dá um cansaço na vista. Ou, de repente, entra uma, entra uma areazinha, alguma coisa. O foco não mudou lá no, no visual. Mudou o teu para com o visual. E aí você vai você vai falar: Não, a minha visão está ótima. Foi ali que mudou. Entendeu? Então, é assim que acontece a distorção. Você está vendo que é uma situação, você quer corromper aquela situação para colocar outra. Até você conseguir chegar numa outra chamada não mais confiança da pessoa que está mostrando o foco como é. Então, vai perdendo a confiança, vai perdendo... Toda a credibilidade que poderia acontecer antes. Por quê? Porque as pessoas querem manipular e querem fazer as coisas do jeito que elas querem. Isso já vem da nossa infância. <coughs> Por que que vem da nossa infância? Por exemplo, primeiro, você fazer alguma coisa, né? Achando que aquilo era bom, tudo bem. E... Tomava uma bronca. Tá. A partir do momento em que você começou a ouvir não, não, não, não. Não pode, não vai, não põe o dedo, não faz isso. Você começa a esconder e a se esconder para fazer aquela coisa. Porque você não vai deixar de fazer. Aí quando você se esconde, a sua mãe não vê ou a pessoa responsável não vê... Mas uma terceira pessoa, viu, vai chegar e vai contar. Olha, o seu filho, aquela criança que está com você, fez tal coisa. Qual vai ser a sua primeira atitude? Não, eu já ensinei. Meu filho não faz isso. Minha filha não faz isso. Você que está vendo coisa errada. Quer dizer, ela, a pessoa que educa o outro, ela quer que o educado... Né? que o educando o educado como você quiser compreender seja uma, uma criatura que já aprendeu né? e que ela não está mais fazendo aquilo mas o reprovado é aquele que está mostrando o que aquela criatura fez. Então as crianças elas, elas percebem ali o que que está vendo uma proteção. Que está vendo uma uh, que está vendo ali não só uma proteção, mas que está vendo também uma justificativa ou uma distorção da verdade. Uma distorção da verdade quer dizer a mentira poderosa. Aí é que vem toda a emblemática desta situação, né? Eu falo uma coisa, a pessoa entende outra. Eu tento mostrar o que aquela pessoa fez. O olhar dela e a outra vai dizer, não, você que estava olhando a outra e viu como você quis. Isso é muito comum acontecer, né? Uh, por exemplo, entre situações, uh, uh, sabe? De você querer mostrar quem é aquela pessoa pro outro e o outro não está enxergando, porque ele está cego, é aquele tal da né, que vê com, com aquela visão dele e não como a coisa é realmente. E você tenta mostrar, olha, está acontecendo isso. E a pessoa não, ela acha que você que é ruim. Que você que está manipulando, que você que está insistindo uh, uh, para que haja uma vítima, né? para que você saia da culpa, então você coloca uma vítima que quer que todo mundo acredite naquela vítima e você para de ser culpado e normalmente quem é o mais culpado? quem fala o que é, quem fala exatamente o que percebeu, quem fala exatamente aquilo que está acontecendo nós, terapeutas, nós somos, sabe, nós temos uma facilidade para isso que vocês não têm ideia, né, porque a pessoa chega, ela conta o histórico dela, mas quando ela está contando, você está vendo que lá está rodeado de, porque ela é sempre, né, a... Aquela coitada, vítima ou não sei o que do outro. Ela veio procurar porque ela precisa de ajuda. Se ela fosse responsável por aquela situação, ela jamais viria, né? Mas como ela não foi, mas ela sempre põe um pouquinho de culpa nela também, um pouquinho assim, para dar uma, né, uma amortecida. Aí você percebe que ela não vem procurar para ela melhorar. Ela vem procurar para aprender a lidar com os outros para poder enganar melhor e quando você mostra isso para ela ela foge a não ser que a pessoa realmente ela esteja dentro dela muito bem né, assumida e ela perceba que ela tem atos compulsivos muitas vezes atos compulsivos que a levam a cometer e a derrapar em algumas situações onde as coisas poderiam estar saindo muito bem e por esses deslizes dela que ela ainda não conseguiu lidar ela ainda não consegue vamos dizer uh, eu não diria eu não digo controlar mas poder lidar né? e domar aquela, aquele animalzinho lá dentro dela né? aquela, aquela ferinha dentro dela, ela comete, em, lógico, numa proporção bem menor, o mesmo erro. Até o dia que ela aprende a lidar com ela e a dominar aquela fera e perder esse hábito. Mas para chegar nisso, primeiro você precisa aprender a lidar com as imagens e com as palavras que te levam a imagens subliminares, o que te envolveu naquilo. Para poder fazer isso, você precisa parar de querer cutucar o outro, para o outro realmente né? falar aquilo que você quer que o outro fale, para pôr ele como culpado. Pessoas assim, manipuladoras, a ponto... Por exemplo, a, a pessoa, uma, tem ali uma pessoa impulsiva, porém verdadeira. E aí tem quem? O o persuasivo, as pessoas que são dissimuladas, né? Então, ela faz o quê? Ela, longe dos outros, ela cutuca a pessoa impulsiva. Aí, ela vira as costas, quando ela tá andando, ela tá chamando alguém a pessoa impulsiva tá respondendo. E quando a pessoa impulsiva responde, vem de uma forma agressiva, para aquela que... Né? dissimulou, aprontou e se saiu como boazinha. E a outra pessoa que é ruim. A distorção da situação diante de uma terceira, uma testemunha. Uma terceira pessoa. E o pior de tudo é que a pessoa verdadeira, ela fica né, à deriva e nessa visão. Eu falo para você, mesmo que você esteja passando por isso, Ser aquela pessoa impulsiva, verdadeira, trabalhe os seus impulsos. Porém, jamais duvide de você e, e, da sua, e da sua postura. Agora, observe muito com quem você está falando, o que você está falando e até onde aquilo pode ser distorcido. E quando você perceber que falhou, fala, falhei, assuma, assuma as suas falhas. Se o outro quiser continuar errando, o problema é dele mas você assuma, porque quando você assume, você está dizendo para você, aprendi mais uma vez com uma falha minha, não com um erro, mas com uma falha. Não se coloque como errado, se coloque como uma pessoa cheia de falhas e comece a observar que enquanto você distorcer qualquer coisa, qualquer situação, é como aquela roupa que antigamente, ou que tá na máquina, né? Que a pessoa torcia e na hora de distorcer a roupa ficava todinha amarrotada, assim vai ser a sua vida toda amarrotada. Você não vai chegar a lugar nenhum. Quando você... Tu assumir um compromisso, assuma definitivamente. Não fique mudando de postura por causa da outra pessoa, porque você achou que a outra pessoa... Não, assuma. Vamos, vamos, não vamos, não vamos. Sabe, a flexibilidade é extremamente necessária para que não haja distorção. Porque quem foi distorcido uma vez vai ter sempre medo. Mas o dia que você perder o medo, você vai ter o caráter de chegar e falar não quero assim, não é assim, ou é assim, né? E o teu grau de tolerância acaba aumentando, lógico. Nós, nós somos seres humanos, nós temos uh, uma limitação na tolerância, mas aumentamos esse grau de tolerância, né? E assim nós aprendemos a conviver com os demais. Mas principalmente a viver conosco mesmo. Porque quem distorce para um, vive distorcido para ele mesmo. Eu não quero viver distorcida para mim, eu quero viver bem comigo, para que eu viva bem comigo. Eu vou assumir, vou mostrar, vou saber usar as palavras, vou ampliar o meu. Eu vou sair do foco da bonitinha e vou ampliar. Vou falar, ali tem a pedra que eu já tropecei. Eu não tirei a pedra, mas eu vou saber caminhar com ela lá. Ali tem aquilo, eu amplio o foco. Eu vejo com a natureza, eu vejo como tudo é. Eu posso ter um instante dentro de uma visão limitada com cabresto, mas em seguida eu amplio. Assim é que nós devemos ser. Caso você queira mais, é só falar comigo. Tá bom? Em breve vamos ter mais novidades e quero convidar vocês para o dia 23 de julho, agora, 2020, pra... eu vou fazer uma, uma live com a jacoen né? pelo Instagram, o canal é o meu, Armin de Gourmandian, Convido você para participar, para mandar os recados ali, vai ser muito legal. Depois nós vamos pôr no YouTube também. Vai ficar muito legal, tá bom? Gente, vou aguardar por vocês. Agora peço, compartilhe o vídeo, assista meus outros vídeos, vocês vão gostar muito. Sabe, são coisas cabíveis, sensatez. Uma forma de você se auto-analisar, você se rever, né? Compartilha. Eu preciso chegar nos mil. Já estou com novecentos e pouco. Falta pouco. Eu conto com você. Vamos compartilhar. Se inscrevam, curtam, comentem. Vão lá no meu Instagram. Me sigam. Tenho algumas coisas no Face também. Vão lá na minha página Instituto Arminde né? Sigam a minha página. Não tenho mais como aceitar ninguém. No, no meu perfil, mas a página é igualzinho o perfil, tá bom? Pessoal, até semana que vem com uma nova live. Sempre na paz, luz e harmonia. Gratidão.